E aí galera, como vão vocês? Beleza? Meu nome é Anderson e eu tô fazendo esse vídeo para tirar algumas dúvidas de vocês sobre o último vídeo sobre Rocksmith e apresentar a nova versão do programa que reconhece é, a interface de áudio de vocês para funcionar bem no jogo, ok? É, vou tentar fazer esse vídeo falando para todo mundo ao mesmo tempo, é, então. Não se preocupem se eu começar a falar inglês. E logo, logo, eu vou voltar ao normal. Hi folks, how are you? My name is Anderson, and I am here doing this video to answer your doubts about the last video of Rocksmith, and also show you the new version of this software to recognize audio interface for this video, for this video game, sorry. So let's go. I will try make the video talking to everybody at the same time. So if I start talk I start talk in Portuguese, don't hurry, I'll be back soon. And also you can activate the subtitles of this video and translate it to your language too. This video was completely transcribed. Okay? So here we go. And, and first of everything. Sorry if uh, I, I make a mistake here and uh, say something crazy, Okay? I'm just trying. So, let's go! Então vamos lá, sobre as dúvidas comuns, né? About the doubles. A primeira, first, funciona Funciona com um Rocksmith antigo? Funciona com o primeiro Rocksmith, esse método Anderson? Não, não funciona. Works with the first Rocksmith, chorus not. Não funciona. Próxima pergunta, next. Funciona com a minha interface de áudio X? Ou com a minha pedaleira Y? Works with my audio interface A? Ou, oh, não with my digital pedal B? Uh, come on, guys. How do you suppose I know? You have the material. Try. How we say here in Brazil, give you the knife and the cheese in your hands. Ok? Então, como eu falava, não tem como eu saber, pessoal, se vai funcionar com pedaleira A ou B. Eu estou entregando material aqui para vocês e descubram, tentem. Ok? Como eu disse, vocês estão com a faca e o queijo na mão. And, e para finalizar, and to finish that, Uh, tem aparecido um erro aí. This uh, de, de fucking error appears. The, o erro é o seguinte. The real is... Could not find the proper signature. Try change of sets in ene dot. So, to correct this bullshit. And also to make it works perfect or just okay I'm giving it to you now this new version of the software to make o Rocksmith recognize your audio interface, digital pedals or anything like that. Então, para corrigir esse erro e fazer funcionar bem, eu estou passando para vocês a nova versão do software para fazer o Rocksmith reconhecer a sua pedaleira, a sua interface ou qualquer outra coisa que você tem aí. Para esse vídeo eu estou usando a versão remaster do jogo uh, Aqui, ok? Uh, na Steam, com a minha pedaleira Zoom G3 O software que a gente vai precisar usar para o reconhecimento da pedaleira, etc. Está na descrição do vídeo, como sempre A partir daqui eu vou tentar falar um pouco menos, provavelmente não mas para vocês conseguirem acompanhar meus passos a passos pelo computador, ok? For this vídeo. Eu uso the remaster version of this game with the, with my digital pedal Zoom G3 uh, and the software that we need to game recognize the interface is available to download in the description of this video, like always. Então, agora eu vou tentar falar mais ou menos... Sorry não mais ou menos, apenas Eu vou tentar falar mais poder seguir meus passos na desk. ok? So, então, vamos lá! Primeiramente, vamos plugar a interface no PC. Esperar o Windows instalar o drive sozinho. Às vezes, o drive original do seu dispositivo pode não ser bom para o Rocksmith, ok? Como é o caso do Guitar Link da Berg. Não é uma boa ideia instalar o original da Berger, O Rocksmith para de reconhecer, tá? So, first plug your interface or what your will use and wait. Windows installed the driver by himself. Sometimes, install the original driver of your device can be not good for Rocksmith. Is the case of a Behringer guitar link. Okay? Install now, how you can see. Yeah, my digital pedal is working. segundo vamos baixar o o, o arquivo que está na descrição sou now let's download the the file in the description ok eu já tenho o meu aqui na minha pasta de jogos esse é o arquivo que vocês vão baixar vamos descompactá-lo ok descompress the file that you downloaded Pay attention to your antivirus, sometimes they try to get it. Say to him that's a trustly file. Double click on edit settings. Hey, let's do something here. Okay, select this. Okay, and how I say double click in edit settings. Então, que eu falei foi basicamente vamos descompactar o arquivo e vamos é, ficar atento com antivírus que às vezes ele pode querer pegar é, a nossa brincadeirinha aqui e isso não vai ser legal tá dois cliques no arquivo edit settings e abre toda essa interface aqui ok basicamente on the first line show the way to the game in my case is a steam game and uh, i'll just click in this option Steam game ok é, na primeira opção escolheu a pasta do seu jogo do seu Rocksmith. ou então, se for o mesmo caso que o meu com um jogo da steam é só marcar essa caixinha e ele já vai encontrar automaticamente ok and below In the drop down list, choose your audio device. Abaixo na nossa lista drop down, a gente escolhe aqui o nosso interface de áudio and click save. OK? So, well, it's done. It's just that. OK? I I'm not sure yet but let us see let's open again vamos ver se deu tudo certo vamos executar o jogo por esse arquivo, ok let's open the game with this file so here we go And i have so Então, so, aqui Bom, como eu falei no último vídeo, quando você tá quando eu estou gravando aqui a tela do computador, a GeForce não consegue gravar o áudio também. Então vocês vão escutar o áudio pelas caixinhas de som do computador. You are listening the, the sound of the rocksmith of my guitar for the little uh, box sound. Okay? okay. So, let's start, yeah, learn a song. Learn a song. Yeah, holy daiva. Oh, come Come on. Quem disse que a minha guitarra é assim? You say only time, he owns the last Go go Yeah, so it's working well let's exit tá funcionando tá funcionando direitinho vocês não acham eu acho que tá funcionando super bem ok so i can say it's working with any any audio device probably not but will work with uh, guitar link yeah uh, and i know maybe your your digital pedal work too i don't know uh, zoom boss uh, line six maybe maybe line six work don't know and uh, so try and uh, say in in comments what is working what is not working with it this method. And I'm just try to help you to not buy Wilton cable. Okay? Need that's it. Okay? So, guys. Guys, não. agora em português, né? Pessoal, não tem como eu afirmar ah, vai funcionar com qualquer um, né? com qualquer, com qualquer dispositivo de áudio. Tá funcionando com Guitar Link Tá funcionando com a Zoom aqui Talvez funcione com a sua Zoom Talvez não funcione Talvez funcione com a sua pedaleira Boss Com a sua Line 6 Com a sua sei lá o que Ou com algum outro Alguma outra interface de áudio que você tiver Um M Audio Behringer Behringer Não sei como é que fala o nome dessa porra, dessa marca é... Enfim Tá, mas tá aí funcionou de novo funcionou pra mim como vocês podem ver do último vídeo pra cá o, o método pra, pra encontrar o vídeo vídeo etc quem assistiu o vídeo antigo vai perceber que agora ficou muito mais fácil tem essa interface bonitinha pra você já, já escolher o seu dispositivo de áudio etc e, cara, sem. não tem nenhum segredo, tá? Aquela mesma história, não precisou mudar mais nada no computador. Só extrair o arquivo, fazer a configuraçãozinha ali, muito, muito simples, muito básica e correr para o braço, cara. Espero que funcione para vocês. Se não funcionar, infelizmente, provavelmente não vai ter muito que eu possa fazer. Mas deixe no comentário também se funcionar se não funcionar as pessoas têm costumes vocês pegaram o último vídeo a maioria das pessoas só deixa comentário falando que não funcionou isso pode com o esquema completamente né? tem que deixar comentário falando que funcionou também ah eu testei aqui com a minha pedaleira boys gt f 24 deluxe edition e funcionou muito bem tem que deixar os comentários assim, porque senão, né, a pessoa que tá naquela busca, igual vocês estavam, por, por esse método, vê lá nos comentários, ah, não funcionou com a minha não sei o que, não funcionou com a minha M-Audio, não funcionou com não sei o que, a pessoa já nem vê o vídeo, fala, não funcionou com porra nenhuma, não vou ver o vídeo, pra que que eu vou ver, entendeu? Enfim, é isso aí. Não quero me prolongar de novo, senão vai falar que eu fiquei falando, falando de novo. Mas tá aí. Aí, tá na mão. Grande abraço, deixa o seu like, comenta, compartilha, etc. E tchau!